Essa palavra é utilizada para você dizer que algo ou alguém ou alguma coisa é belo, bela, refinado, refinado. É com essa ideia de falar que é algo mais sofisticado, digamos assim. A aplicação numa frase: Yeah, man, she has exquisite taste. Ah, e antes desse vídeo terminar